Olá, vou mostrar nesse vídeo, dicas para tratar ejaculação precoce, mas antes se inscreva no canal, curte e clica no sininho para receber todas as informações. O problema de ejaculação precoce é um mal que vem se apresentando como um grande problema de disfunção sexual que atinge homens de diferentes idades. Para piorar, os homens não procuram ajuda. Casamentos acabam, relacionamentos não duram, mas eles não buscam ajuda para equilibrar as suas vidas sexuais. Existem tratamentos que podem ajudar muito o homem a voltar a ter uma vida sexual equilibrada com a sua parceira. Terapias, medicamentos, massagens e chá são apenas algumas dessas alternativas benéficas que estão ao alcance de todos. Você não precisa mais ficar procurando e querendo saber o porquê você tem esse problema e porquê você não demora mais tempo para gozar, e se sentindo humilhado. Agora você será um homem sem problemas de saúde, você vai sair desse problema curado e se ainda não havia arrumado uma namorada com medo de passar vergonha, esse medo vai acabar assim que você decidir assistir o vídeo aqui embaixo na descrição. Clica aí e veja como centenas de homens estão curados que vai te ajudar a acabar com esse problema de uma vez por todas, você terá noites de prazer sem passar vergonha e dando prazer por mais tempo para a sua parceira, fazendo ela subir pelas paredes. Você pode mudar essa situação. Espero ter ajudado e que você tome essa decisão de cura na sua vida sexual. Obrigado e até a próxima.